Senhoras e senhores, o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, o senhor Euclides Acevedo, ministro das Relações Exteriores da República do Paraguai, o senhor embaixador Juan Ángel Delgadillo, embaixador da República do Paraguai em Brasília, o senhor embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores, e o senhor embaixador Flávio Soares D'Amico, embaixador do Brasil em Assunção. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, e o senhor Euclides Acevedo, ministro das Relações Exteriores da República do Paraguai, assinam Acordo por troca de notas para a Constituição da Comissão Binacional de Contas de Itaipu. Aplausos Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito boa tarde a todos. É uma alegria para mim hoje receber aqui o chanceler da República do Paraguai. País vizinho, com quem sócio de um grande empreendimento, Itaipu Binacional. E aqui eu quero agradecer, além da, da presença da ilustre delegação paraguaia, uma delegação alentada, porque consta que... Do com o presidente da Administração Nacional de Eletricidade, a, a Ande, a Ande é na Bolívia, do diretor-geral paraguaio de Itaipu Nacional, embaixador Manuel Maria Cáceres, e muitos, muitos delegados, de vice-ministro de Relações Econômicas do chanceler do Paraguai, do embaixador Delgadilho, claro, que fica aqui em Brasília, mas é da delegação paraguaia, mas também do lado brasileiro, é, agradecendo sempre a distinção de tê-lo como meu companheiro de jornada, o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães, da ministra interino de Minas e Energia, do presidente da Eletrobras, do diretor-geral brasileiro de Itaipu, General Ferreira, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, também do nosso diretor financeiro, o almirante eh, Risden e outros colegas aqui, diplomatas, que nos acompanham eh, nesse, nos acompanham nesse encontro. Veja aqui o embaixador Rui Pereira, diretor da Agência Brasileira de Cooperação. Não tive a oportunidade de cumprimentar o senhor. Aliás, nem se deve, né, por conta do protocolo. Mas meu abraço, viu, embaixador, por vê-lo aqui hoje. Muito obrigado. E eu contava a, ao chanceler Azevedo, que nós conversávamos sobre a reunião do G20, e eu contava a ele que, curiosamente, foi a primeira vez, eu não conhecia a Roma, conheci semana passada. O presidente Bolsonaro também nunca tinha ido à Itália, e muita gente até surpreendeu, porque talvez próximo aos 60, eu, um pouco mais de 60, o presidente Bolsonaro, talvez fosse comum que nós conhecêssemos naquela bela cidade. E eu lembrei ao chanceler Azevedo o fato de que, quando eu entrei no Instituto Rio Branco, em 1990, era uma, uma turma de 21 pessoas que, em 92, então, foram destinadas a estágios aqui no exterior, aqui na América do Sul. Na verdade, do México para baixo. E... Dos 21 colegas, o único que não tinha passaporte com Dentro era eu. É um fato curioso, porque normalmente muitos diplomatas já tinham ido ao exterior naquela época, e eu, por acaso, não, quer dizer, eu não, não, não tinha ido. E, naquele ano de 92, por uma felicidade do destino, do acaso, porque foi para o sorteio que nós decidimos o lugar do estágio, eu fui então, destinado à Embaixada do Brasil em Assunção, em 45 dias, naquele ano, hoje distante, de 1992. De modo que eu dizia ao chanceler Azevedo que, para mim, que foi a primeira vez que eu fui exterior, foi naquela ocasião, o mundo começa por Assunção. E isso é uma verdade que molda a minha personalidade, pela maneira com que sempre me dediquei aos assuntos aqui da América do Sul, pelo fato de nunca ter servido na Europa ao longo desses 30 anos de carreira, ao fato de já ter servido em Assunção, ter servido na Bolívia duas vezes. Mas é, o fato de que, para mim, o mundo começa por Assunção não é uma exclusividade é, minha aqui do gabinete, nem um traço único da chanceleria brasileira, que é muito próxima é, do Paraguai. O embaixador Fernando Simas, por exemplo, viveu na infância no Paraguai, não foi o embaixador Fernando Simas, e o pai dele praticamente viu, ele praticamente, eu brinco que o, o, sena, o embaixador Fernando Simas praticamente viu nascer em sua casa a usina de Itaipu, porque o pai dele trabalhou ativamente é, na modelagem dos tratados que conformaram, então, essa, essa potência que é essa obra de prosperidade compartilhada, que é a usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Vejam, então, as vossas senhorias e vossas excelências, que Itaipu foi um tema que dominou hoje o nosso encontro aqui. Mas nós tratamos também da coincidência entre Brasil e Paraguai na concepção de um Mercosul moderno, na necessidade de que haja um consenso para que possamos é, trabalhar numa tarifa externa comum que traga competitividade e também uma modicidade de preços aos nossos é, consumidores, competitividade às empresas e também um incentivo aqui a, a bens e, e serviços cada vez mais baixos aos nossos consumidores. Tratamos também de uma possibilidade futura uma vez que haja todas as questões ambientais resolvidas, de poder utilizar também o lago de Itaipu, não apenas para a geração de energia elétrica, mas também para outras modalidades de energia, falou-se em solar, falou-se em eólica, talvez para a produção ali é, da piscicultura, de modo que se possa trazer ganhos econômicos às populações é, de ambos os países, num diálogo sempre muito franco, muito aberto, muito denso, porque, afinal de contas, Brasil e Paraguai compartilham... É, muitos interesses é, comuns. De modo que eu fico satisfeito ao terminar minhas palavras aqui e dizer que foi realmente uma reunião muito produtiva é, e que coroa uma semana em que nós começamos na Itália com o presidente Bolsonaro, é, logo ao fim das visitas do G20, onde acho que nós tivemos muitos encontros bilaterais, além da diretora-geral do OMC, do, do diretor-geral da OMS, secretário-geral da OCDE, eu creio que tive quatro ou cinco encontros bilaterais com os chanceleres, é, onde pudemos, então, discutir todos esses temas que o Brasil, como um ator global, é, tem é, para, enfim, tratar no exterior. Recebemos ontem aqui a visita, os senhores acompanharam, do alto comissário, do alto representante da União Europeia para o Comércio, José Borrell. E hoje terminamos aí com chave de ouro, chanceler Azevedo, com a sua visita aqui a Brasília. Era para agradecer então e para dizer de que realmente terminamos essa semana num encontro muito produtivo e que seguramente trará bons frutos aqui. Um deles já vimos hoje, que é a assinatura do acordo por troca de notas, e, aí, e com isso eu vou finalizar, é da criação da Comissão Binacional de Contas entre o Brasil e Paraguai para Itaipu Binacional. Isso vai em linha com o que é o governo do Paraguai e também o governo do Brasil, de trazer maior transparência, maior clareza é, e as, as regras de conformidade, que aqui no Brasil se chama é, de compliance, é, também a, essa, a esse gigante. Que ele não seja apenas o gigante na geração de energia, na geração de resultados econômicos, mas que nós possamos, com muita transparência, comunicar isso também à sociedade brasileira, à sociedade paraguaia, enfim, ao mundo, porque Itaipu é um exemplo ao mundo e as relações fraternas do Brasil com o Paraguai são um exemplo à região e ao mundo também. Muito obrigado. Neste momento, para uso da palavra o senhor Euclides Acevedo, ministro das Relações Exteriores da República do Paraguai. Muito buenos días a todas e a todos. Meu querido ministro Carlos Franza y por su intermedio a las autoridades del Brasil y a mis compañeros de delegación la milenaria filosofía dice que en el mundo nada es casual que todo tiene causalidad dice Carlos Franza que inició Su rica, educada y persuasiva vida diplomática comenzó en Asunción. Y les voy a contar algo. Yo nací en El Chaco. Por barco me fui a Asunción cuando tenía cinco años y tenía que volver a Puerto Casado, ahí donde yo nací, en El Chaco. Y mi madre no tuvo mejor idea de experimentar mi infancia en el avión y me puso en una compañía brasilera que se llamaba La Real y el vuelo era Asunción-Puerto Murtiño. Y de Puerto Murtiño me fui en barco hasta Puerto Casado. ¡Qué causalidad! En breve nos encontraremos el presidente Bolsonaro, el presidente Abdo y nosotros en Puerto Murtiño que por un puente se va a unir a Carmelo Peralta y de ahí la conexión entre el Atlántico y el Pacífico como un brazo de conectividad y de progreso para nuestro continente. Estar en Brasilia siempre es no solamente agradable, sino políticamente simbólica. Política y estratégicamente fue muy importante este encuentro con los hermanos brasileños. La delegación paraguaya y la delegación brasileña han tenido un encuentro, tal cual lo, haya, lo dijiste, Carlos, muy provechosa muy provechosa por la franqueza de los planteamientos, por la diversidad de los temas abordados y, por sobre todas las cosas, por el compromiso de seguir trabajando por el progreso más que de nuestros estados, por el progreso de nuestros pueblos, que es el sentido profundo de la amistad y de la integración latinoamericana. Obviamente, Itaipú, esta obra majestuosa de la ingeniería, se convierte ahora en una herramienta de paz, de integración y de progreso, de responsabilidad social y de respeto al medio ambiente. Dentro de ese marco, nuestras conversaciones fueron productivas y seguirán siéndolas. ¿Por qué? Porque los procesos de negociación del tratado y la revisión del anexo C va a llevar un tiempo calendarizado, sistemático, fluido, eficiente y sobre todo fraterno. Entonces, nosotros queremos agradecer por la hospitalidad proverbial del Brasil, de atender nuestra presencia, nuestras propuestas y por sobre todas las cosas con el compromiso de recurrir siempre a la razón y a la inteligencia. Porque la certeza de la duda, como decía Norberto Bobbio, y la ingratitud de la cultura de la sospecha, se la combate con la razón, con el equilibrio con la inteligencia y por sobre todas las cosas con un alto sentido de solidaridad continental. De manera que mi querido ministro, querido secretario general, mi querido embajador, embajador Delgadillo también, eh, muchísimas gracias por este encuentro y estoy absolutamente seguro que nos volveremos a encontrar en Asunción y de vuelta aquí en Brasilia. Muchas gracias. Está encerrada esta ceremonia.